O ainda é deficitário do Brasil. É, e, e, e muito caro. O salário de jogadores do Brasil, as negociações de atletas, são caríssimas. Isso aí vai ter que ter um basta algum dia, porque ninguém aguenta isso. E você também não pode deixar de comprar. Eu estou vendo agora. No futebol mineiro, o atlético, o presidente do Atlético, precisando de, de fazer time, vai estar tá terminando o mandato dele, está construindo estádio, precisa fazer não precisa de, de montar time, está gastando uma fortuna para montar um time, mas é, é, é, é, vai, evidentemente, fazer dívida, porque quem quer fazer time vai fazer dívida. E, e a torcida, você pode, pode, pode entender isso, torcida... Não, não quer saber se está devendo, se não está devendo, ele quer ver um time bom, é, e, e o time sendo bom, ele entra para ser sócio de futebol, ele vai para o campo e dá receita de bilheteria, e se tiver frequentando, tiver, tiver saindo aquele, aquele negócio que, que, que o patrocinador gosta de ver, que é, é torcedor com camisa, estádio lotado, televisão transmitir jogo bonito e então, tal, o, torcedor, o patrocinador paga mais para o clube, dá mais receita para o clube, a cota de televisão do clube passa a ser maior que a dos outros, você tem condição de negociar melhor suas cotas de televisão. É... Tudo em função do, do, do time de futebol, você não pode é, querer jogar com o time ruim. O time ruim você não tem receita, você não tem título, você não tem entusiasmo do torcido, não tem nada. E o que, e o que vale na vida do clube, o que vale para a vida do clube, é o torcedor, a marca do clube a força da marca do clube é o número de torcedor que você tem e você veja o seguinte vamos voltar outra vez da era do Felício o que, é que aconteceu na era do Felício com o time que o Cruzeiro montou para ir para o Mineirão e ganhar aquecido ganhar do Santos 6x2 no Mineirão o, o, o, o torcedor mineiro do interior não torcia para os times aqui da capital. O torcedor mineiro do interior torcia para os times de São Paulo, para os times do Rio de Janeiro, mas não torcia para Cruzeiro e Atlético. A partir da, do Felício Brandt, a partir daquele time que ele montou, que ganhou do Santos, ganhou a Copa do Brasil de 66 e projetou o nome do Cruzeiro no futebol brasileiro, Todo torcedor do, do, do, do interior passou a torcer para o Cruzeiro. Então o Cruzeiro passou a ter uma torcida fantástica, e porque teve torcida fantástica, passou a ter receita melhor de televisão, passou a ter receita melhor de patrocinador, passou a, a crescer, a se tornar um time grande. Você não pode ser sempre um São Caetano da vida, que, que às vezes alguém chega lá, monta um time não anda só, mas não tem torcida. O que vale no, no, na vida do clube é o entusiado da torcida, a quantidade de torcedor que você tem e o entusiado desse torcedor.